Fala guerreiros, Thiago na área trazendo para vocês mais um vídeo Galera, estou aqui para explorar um casarão muito antigo, um casarão centenário Está eu, o Luizão e a Thaís Cara, esse local aqui deve estar abandonado já há muitos anos, hein, cara? Esse aqui tá, esse aqui é antes da fábrica, né? A gente tá do lado da fábrica de cimento, pessoal que A gente gravou lá Cara, isso aqui acho que é mais antigo lá então. É mais, mais antigo que a fábrica, esse caso não é centenário. Isso aqui deve ser da época de escravos, né Thiago? Dá pra ver. Sim. Mas olha a arquitetura, pessoal. Que Sensacional. lindo. Sensacional. Galera, a gente vai entrar pra dentro vai mostrar pra vocês detalhes ali. Então deixa o like, se inscreve no canal. Bora! Thaís, olha aqui pra, pra ver, cara. Olha a árvore aqui, Luiz, como está nascendo, cara. Não, o mais bonito é essa árvore em cima do telhado cara. É, Tem uma árvore, assim, uma, árvore assim, em cima assim. do telhado ó, Sabe só que pra... não é essa? É né? a raiz é da árvore É a raiz, né? É a raiz, Nossa. só pra você, você tem noção da idade da casa né? Sim Aqui devia ser soalho, né? Deveria sualho, ser, ó Daí já caiu o soalho, né? E já... Vamos olhar é, né? Tiago, eu, tenho, eu vou falar pra você que tem outra escadinha aqui, ó Que vai pra alguma porta ali Cara, é subterrâneo você Tá brincando? Ali tem uma parte da... Olha ali, subterrâneo nossa, cara, a deveria ser senzala? A Lizia a senzala por trás. É, tá por Nossa. trás? Pode ser senzala, assim, cara. Ser. Vamos tá, então ver. vamos ver aqui. Aqui é um quarto, provavelmente. E as portas gigantes, é igual aquelas portas de fazenda. Fazendão. Uhum. Pessoal, eu tô gravando com o celular, então a imagem tá bem fechada, assim. Ó. Aqui deveria ser um quarto. Duas janelas, ó. Olha. Alto pra caramba, que né, é Tiago? Alto. E aqui eu deveria passo ser passo. o quê? A sala. Uma sala de estar? A sala. E o daí tem outra? Tinha a janelinha. Pra ele estar olhando os escravos. Lá, Mas cara. aqui é sualho, amor. Aqui era sualho, era ó. Sualho. Até Eu aqui era, um era sualho. Era um respiro. É. É. é, acho que aqui era alguma coisa que ia entrar um o respiro. ar, ó. Era o ar, o respiro. Mas é um cômodo. Ali é um cômodo, é como se fosse uma garagem. Se você entrar pela parte ah, dela. É, achei que já era, era essa sala, um cara. Resala. Parece uma cinzala mesmo. Depois a gente vai dar uma olhada lá embaixo, se der pra olhar, então. Esse, esse não tem um banho, porque sempre tem boi. que tem aí, amor? Aqui. Cara, tem rio aqui? Tem, é um canal, é como se fosse um rio, né? Vem embora, viu? Tem um rio ali embaixo, lavanderia. pessoal. Lavanderia aqui? Eu uma lavanderia. Deveria ser um banheiro. Ah, uma Aham. Uh -huh. Aí era o banheiro? É. Ah, Abaixo. aquela escadinha que eu vi dá aqui, ó. Abaixa ainda. isso. E essa porta aqui? Aqui provavelmente devia ser um quarto. Aqui. Ó, que devia ser uma janela. Ah. Tiago, você vê como que é alto, cara? Muito, Muito alto, mas de altura isso Aham, uhum. e aqui ó? o cara que morava aqui devia ter grana na época, devia tá? tá grana. Ah, esse daqui. Esse daqui sabe o que que tá parecendo? Hum. Casa de barão. Coronel. De Marcos. coronel. A gente não sabe a história daqui, né? Não, a gente tava tá pensando sa... e vimos no. É. Eu não sei a história, já pesquisei a história desse casal, não, não, não. achou não nada. Saber, e aqui é fica mesmo. do lado da fábrica de cimento, né? É, claro. Aqui poderia ser alguém da época do cimento, mas a gente acha que aqui é muito mais antigo que a fábrica do cimento. Olha o jeito que é do tijolinho. Outro quartinho. Que é um quarto menor, né? É. Mas muito grande também, né, amor? Cara, o que eu tô enfrentando que é muito alto. Muito alto. Olha aqui. Aqui já é um cômodo tradicional, se for ver, ó. Porque a altura já é padrão. Olha a grossura, Thiago, disso daqui, cara. Olha a grossura. Caramba, cara. Aqui devia ser a cozinha. É. Ó, aqui eu acho que era a cozinha. Ó, aqui que até vazinho alguma coisa de vasinho de flor, alguma coisa é. assim. pisos, né? Que Interessante. Olha. Caramba, ah, tinha um dia. trabalho na época pra fazer, né? Sim, né? É olha Só com a cor no fogo, eles fazer as madeiras todas cruzadas. Não é do tamanho dessa janeada, parece uma porta. Bonita, né, cara? Muito legal. Vamos ver mais pra lá o que que tem. Aqui é o um é um banheiro. Aqui é o corredor, uma saída, né? Uma entrada pra, dos fundos. Aqui devia ser tipo um corredor. E uma banheira azul pra secar. Né? É, e aqui é o banheiro. Isso que tá mais com cara, sabe, do que é um jardim de inverno. Vai entrar só a ventilação. Sei lá. Olha, Thiago, olha o piso Sim. da época. É, olha, cara. Forma de colmeia, né? É, ó, bonito, né? E aqui é grande, hein, ó. Era um banheirão, hein, cara. Era um banheirão. Só não tinha forro, né, ó. Pior, né, cara? Mas muito legal. Cara, fica impressionado Nossa. dentro essas casas, né? É. Eu não adoro mais, esses né? casarão assim. Imagina a história. Aqui, será o que, que aconteceu aqui, né? Então. então, será que é assombrado? Será que não é? Às vezes a galera pergunta a história, ninguém sabe a história. Então. Vamos descer no manto. Olha isso, gente. Dá tá pra ir lá. Dá pra ir lá? Foi. Hum. Olha, amor, aqui tem outro cômodo, ó. Tem outro cômodo. Dá pra ir ali? Pula aí, amor. Aqui tem outro, Luiz. Tem um é, ah. cômodo. É. Vamos ver aqui tem mim. uma escada aí, ó. Vem por aqui, amor, Caraca, velho. Amor, dá a mão pra mim. É, cuidado, é. dá uma olhada aí, tem amor. Caramba, cara, Que é outra casa. Meu Deus! Mas ela tem saída lá. Gente. É gente por, lá. Vamos ver ali, ó. Não, não mano. Nossa, há... nossa, Será que.. Ah, é a final nós tá? Ah, é a velha. Aqui nós Ué, mas que estranho, né? Eu nem vi esse cômodo aqui, cara. é um labirinto, gente. Parece que é tudo igual. Nossa, cara. Olha que fita, né? Meu Deus. Aqui era uma outra cozinha, ó, ó ou um tanque. Um banheiro, ó. Caraca, meu. Olha a grossura disso, pessoal, da parede. Essa raiz, Olha esse bozão, um hein. Ô, Thiago, isso aqui parece muito a casa do coronel, cara. Parece. Nossa. Vamos as cá. portas, se você olhar, as portas parecem bastante com a casa do coronel. Vai. Tá, não é em proporção também, Aí, Thiagão, o que você tá achando? Cara, sensacional. Casão, Ó. né? Quero ver a passagem secreta ali. Então. <risos> ah, tu vai cair aqui, tá? Tá. Ah, cara, aqui era um cômodo. Ah, então aqui dá pra ter acesso ao outro por aqui do outro lado também. É... Cara, isso aqui era um negócio de... Isso aqui era senzala, é, senzala gente? Assim, tá? era. era uma senzala. Me lembra muito a garganta. Uma senzala com janela, assim. assim, assim. Talvez, Talvez abrindo de depois. Grade, cara, é de ou... Cara, isso aqui era uma senzala, assim. Tem é cara de senzala, né? Aham, uhum. tem muita cara de senzala. É, de senzala. Olha nas, pa... é, lado, olha nas, olha lá, nas paredes, né? se não tem aqueles ferros, Tiago. Às vezes podia ser separado, né? Homem... Hum. Mulher. Então. É, pode ser igual a né? Cara, mas ele tá com muita cara de senzala, tá? tá. Hum. muito a casa do coronel. isso só um né? é um furinho, né? Ou essa janela veio depois, né? Ou essa janela veio depois. É. Né? Depois da... Casa... Como a gente não sabe nada, a gente só tá supondo, é, né? É, galera. A gente tá... Olha a altura disso aqui. Pela nossa experiência, assim, de... Decidir, de ir nos lugares, lugar. né? É o que tá aparecendo. As senzalas antes era feita debaixo da casa dos coronel, dos chefão. O que, que é aí, amor? Aqui era onde eles tomavam banho, tá? É. Ah, pode é. ser. Era né? aqui sim, tá? Aí, ó, é senzala, mano. Caraca! Senzala. Eu acho que essa janela foi feita depois, tá? Foi depois, né? E aqui pegou respiro. fogo, tá? Teve Só respiro na minha igualzinho o outro, ó. só um buraquinho, ó. É. Se você quiser respirar, tá punhando. E entrava, eu acho que... Eu acredito que entrava a ventilação debaixo da, dos soalhos do, dos, dos coronel. Não sei. Né? Do, do chefão. E eu acho que essa janela foi feita depois. Foi feita depois. Talvez. Sabe o que aconteceu, Thiago? Eu... É, a gente já foi num lugar assim, que entrou a, a, aquela lei que não poderia ter mais escravos A Lei Áurea é Isso, Sim. não poderia ter mais escravos, aí os patrões, as coisas deveriam, tinham que tirar, né? Abandonar E teve muitos lugares que ainda manteve os escravos Mas essa casa que você reparar, essa, essa parte aqui tá escondida da casa é? Escondida. Tá escondida virada pra mata ninguém dá pra ver Olha aqui Uma estrela nossa, então, porque lá na nossa.. Pra esse, esse e, e tá, olha lá. Ô Thiago, lá Não. na nossa região a gente teve, foi num casarão. Que susto, velho. A gente show. foi num casarão que era senzala e o dono adaptou pra manter ainda os escravos debaixo da casa e ele abriu janelas, portas, mas ele ainda mantiu como. Que susto! Não sei. Ele ainda mantinha como um escravo, mas aí pra ninguém pegar ele, né, pra lugares fechados assim, ele fazia, fazia tipo um quartinho e falava que era funcionário dele. Não sei se vocês entenderam muito bem o que eu quis dizer. Ó, oh, mas quem tem aí, ó, oh. de casarões, quem souber esse símbolo no tijolo já vai de... é. deduzir. Mas tá com cara de casa do barão, esse aqui. É casa do barão. Casarão, Tiago do céu, velho. E aqui tá com muita cara de senzala, velho, muito. Tá. E ó, aqui deveria ter outra coisa, amor, ó. Mas ó, aqui caramba. não era garagem, igual o Luiz falou, falou que poderia Esse ser garagem, aqui, porque ó, aqui tem um muro, é Luiz, que... ó. Esse aqui veio depois, eu acho. Que tu... Eu acho que isso aqui veio depois, eu acho que isso aqui era fechado. Ó, Luiz, aqui era muro, ó. Não... Mais coisa lá. Ó, não tinha. Não tinha. Ai que susto, não tinha como entrar carro porque aqui era muro, ó. É. Então, e olha lá, gente. Isso aqui galera. era tudo mata, né? Não existiam essas casas. Era só mata, mata, mata. É verdade. Caraca, impressionante, viu? É, vai saber se eu não chegava os cabo de barco ali no É, rio, no rio, né? né? É, porque esse rio é infeliz é tudo. Gente. Então. Gente, nova. sensacional. Queria muito saber a história. Se alguém reconheceu o local aqui e souber alguma coisa daqui, deixa nos comentários, né, Thiago? É isso aí, galera. Deixa nos comentários. Aí. Cara, eu tô, eu tô abismado. Eu tô abismado. Muito cara. top, gente, muito top mesmo. Tirar umas fotinhas ali, né, amor? É isso aí, galera. se é esse vídeo por aqui. Se você gostou, deixa o like, se inscreve no canal. O canal do Luizão tá aí na descrição, vai lá dar uma força pra ele. E até a próxima, tamo junto, é nóis, falou, fui!